rima sua. Ah. Essa rima é minha, cê não entendeu? Ah. Tô usando rima minha, cê usando flow que é meu, qual que é? Ah. Já vou fazendo então, <risos> <risos> cê se fudeu, ah, cê se fudeu, é só que eu cabeça primeiramente meu parceiro, ah. não chamadiz, até porque você sabe que você não é feliz, esse flow não é seu, é do puto de Paris! Uh. <risos>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 NÃO ERA PORRA NENHUMA! A boca. Calma, que eu já vou fazendo agora. Rima louca, cê calou minha boca. se se apavora, como um calou ela? Tá passando até agora. Ah, tudo oh. bem, eu nunca lei sua boca. Pode ir, pá. Mas eu te deixei nervoso e ainda te fiz travar. Mas calma, você perde a esperança. Você fez travar, mas você não disse que era o lança. Hoje a Levinsky toma no cu. Eu não fora o bico verde, mas ah. bato no bico azul. Oh. <risos> Uou! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 3, 3, 2, 2 1, via! Um, só que você tá errado. Se eu sou o lança, acabei de deixar o seu pé gelado. Até porque, meu mano, você usa bico. Vou jogar você na parede, o um passarinho racha o bico. Passarinho racha o bico, calma que eu já vou fazendo agora. Eu sou pico, aerolito, sem o flow quadrado. Você não ouviu? Você que é o passarinho, parece o do filme Rio. Não, não, na verdade.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 Eu grito que eu chego tranquilo surfando no drill Acabando ai, com esse trouxa que ai, tem mano. uma cara... Puta que pariu! Não vou falar nada mano, vai vendo como é que você te fode Falou que o bigodinho dele é fininho Não, né? sou bigode é invisível, tá com a capa do Harry Potter não se Você não tá ligado mano, vou mostrando pra você como é que é Falou que bigode grosso não pode, que bigode grosso é bigode ser Não, você não tá ligado nada meu mano Sabe que você não é cria, você vai tá ligado no bigode grosso Porque bigode grosso é bigode de pai de família uh -huh. <risos> Bigode grosso é de Steve na rua que tá oprimindo pessoas com a pele em e a sua? Pega a visão como é, sabe por que você é um pateta? Harry Potter no beco, em diagonal, as balas vão em linha reta! Você viu que o espírito é opaco? Cê viu que quando você perde, quando não fala de saco?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 eu acabo contigo, meu mano, até Amsterdã. Porque vai ver, meu mano, que eu vou criar o meu clã, o clã dos pretos que escapou todos juntos de Azkaban Juntos oh! de Azkaban, é aqui o clã dos pretos fugindo da Cuscus Clã, Ei, você oh! não entende por isso, você sabe se apanha.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 não deu minha cota, mano, tá bem cedo É a primeira fase, mano, fica tranquilo Nesse beat mesmo errada é errado, aconchego faço o que eu quero, eu não tenho limite Se é fraco, então voltar pro sua city Vai pra sua casa, mano, tá tirando Sem maldade, tô pensando no que falar Mas eu vi que eu tô perdendo tempo mano.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 É, yeah, é, yeah. você não é chave.